Bom dia galerinha, voltando aqui com vocês, essa terça-feira, greve geral, tudo engarrafado, um pós-chuva. E tá complicado, viu? Muita água, muita sujeira, Deixa eu ver se posso levantar a viseira Ixi, espreita, punk Reduz, radar, quer dizer, acho que já abro aqui um radar, né? Vamos limpar aqui a câmera pra vocês. Ah, não, ele tá aqui, ele tá aqui. Bom, aqui ao lado, graça da Ver aqui é deve ser a linha azul. Bom, então estamos indo para o é Não deu para sair pela turbana Literalmente, não deu para sair. Eu estou dizendo: pra vocês, não deu para sair. Muito engarrafamento denso até pra moto passar tá complicado pessoal tipo agora são 12h30 pessoal preso lá desde sei lá 8 da manhã pelo menos e complicado cara eu tentei sair mais cedo não consegui voltei porque a a chuva engrossou. Ah, rapaz não agora da água da adutora, né? Fica aqui. Né? Pra quem acompanha nosso, nosso canal aí no Red Salvador, recentemente a, a, as obras aqui do metrô acidentalmente romperam um cano de uma adutora. A é fosse o, o, a tubulação que leva água para a cidade. Então, canos assim com um metro e meio de diâmetro. Por aí. E aí... Vazou água, cara. Vazou muita água. O Salvador ficou praticamente sete dias sem água. Em algumas localidades. Afetou mais ou menos em 150 bairros. É muita gente então, graças a Deus lá em minha região não foi atingida nosso fornecimento vem de outra adutora mas quem vinha da adutora que corta aqui assim a ABR e o cano foi é atingido trabalho momentos de tensão Bom, agora eu tenho que decidir, né? Se eu vou continuar aqui, pelo Iguatemi Ou se pego a Luiz Eduardo Eu quero ver como é que está Luiz Eduardo ver se vai valer a pena amigo que ele tava esperando o um ônibus pra descer, mas voltou, não tá passando nada, tá tudo parado. Falou também que a vagabundagem tá pesada, né? Que um cai gente na rua, os ônibus pararam, então o vagabundo vai fazer a festa. É cara, vou arriscar aqui, viu? Deixa eu ver se consigo enxergar alguma coisa. É, aparentemente tá tranquilo, né? Aquele ponto da, da suburbana mesmo que tava intrafegável. Deixa eu ajeitar isso aqui. É tranquilo. E aí vamos dar mais uma pausa? Vamos dar mais uma pausa? Já está tudo muito tranquilo. E é o menor sinal de, é de perigo que a gente volta. Valeu galerinha. Até mais. Tchau.